Fala aí pessoal, se me desarma, meu grande vídeo só não tem que parar. Mas eu demais, de Minecraft Val 2. E sim, você não tá no canal errado, calma, mano. Eu tô com a skin do luso aqui, mano. Essa skin não é minha, é uma skin que eu fiz por isso, galera. Só que o burro aqui, sem querer, apagou a skin dele. Aí eu, eu tô meio que baixando ainda a minha skin que eu, eu sempre coloco o download na descrição. Então depois eu vou baixar. Mas em, é, então, por enquanto, nesse episódio, não vai usar a skin do luso aqui. É até bonitinha, mano, a skin de Superman, Super Ux, mas bom, né, galera. Estamos aqui para o episódio 13 da série. Nossa, eu queria estar agradecendo a todo mundo aí, porque chegamos nesse episódio, que graças a todo mundo que deu like na série e que tá gostando pra caramba, mano. E, velho, hoje nós vamos tentar ficar full diamante. No último episódio eu coloquei o título de ficar full, né, deleito, mas eu coloquei uma interrogação pra fazer drama mano. E bom né galera. Eu, então. Primeiramente vou mostrar o que eu fiz em off aqui, galera. Já desde o meu, desde o último episódio que eu gravei já tem quatro dias e eu postei praticamente ontem e já faz muito tempo. Você podem ver aqui que eu meio que terminei nossa casa. Isso aí eu não vou mostrar hoje porque eu quero fazer um drama. Como vocês vão ver no vídeo mais. Eu não tô nem aí. E bom, é, eu já posso fazer só seu like mano. Se o vídeo aqui bater é. 15, é 15 likes, vai 15 likes vou ficar bem feliz mesmo, mano, porque o seu, eu tô percebendo que o feedback da série é bem melhor do que eu já tentei criar outras séries aqui no canal, mas sempre o feedback dessa série sempre passa dos outros das outras séries, mas fica tranquilo que as outras não vão acabar, beleza? Eu também fiz essa bancada de livro aqui, mano, porque eu tentei pegar toque de seda e sim deu certo. É ali a forma de, de, de de lá não tem nada, eu que quis fazer isso aqui né Isso ali eu fiz um cercado. E calma, aquilo ali é não é uma igreja, tá bom? Primeira, primeiramente, eu quero estar tá explicando tudo o que aconteceu, mano. Você é, lembra que aqui tinha meio que um... A nossa farm de de mano. Sim, aquela farm não tá funcionando porque eu tinha feito errado. O burro é sempre errado. Então eu tinha que fazer de novo. Então por isso que eu f... tá isso aqui, mano. Porque eu fiz essa decoração muito louca aqui. Então é por isso que vocês estão vendo desse jeito aqui, mano. Vocês podem ver aqui que eu meio que... Fiz um bagulho meio louco aqui. E, véi, hoje o episódio é justamente sobre ela. Vocês podem ver aqui que a farm tá 100% funcionando aqui. Só que no momento tá parado porque vocês... Esse estão tá esperando as batatas crescer, mano. Deu trabalho de novato. Que eu fiquei se posta a vez esses dias. Véio, já nasceu um monte de vila de aqui e eu já transformei um Niclé nesse aqui. Esse aqui que é o que eu tava trocando. Por isso que eu tô com essas merda aqui. Que ele troca papel. E eu tenho uma farm de cana. Mas bom, hoje nós vai mexer com vila sim, galera. Depois de, na verdade, eu nunca mexi com vila de aqui na nossa série, mas nós vai mexer hoje. E bom, nós vai tentar meio que conseguir aquele vilão de lá que vende armadura de diamante por uma esmeralda. Porém, para fazer isso vou ter que transformar ele num num zumbi. Vou precisar de poção. Claro que eu não vou conseguir fazer isso tudo no, nesse episódio, porque eu não sei, eu não tenho fortaleza para achar blaze, mas eu vou tentar achar tudo isso aí. Só vamos dar uma dormida aqui antes. Vamos lá. E galera, pelo que eu sei, para eu fazer esse village, eu vou precisar galera, de... eu vou precisar desse bagulho aqui. Que é um forno potente. Porque o cara que vende isso só pode... O, ca... o village só pode me vender se eu transformar isso nele. E mano, no meio desses villas aqui tem um vagabundo aqui. O um vagabundo, ó. Você é um vagabundo. isso aqui eu não vou matar ele, porque ele é importante para algumas formas. Vou colocar aqui no chão e bora ver quem vai virar. Provavelmente vai ser esse aqui. Sabia. Mano, eu tô gostando dessa skin do urso. Espero que vocês tenham gostado. Mano. Ele troca aqui, mano. Vou ter que trocar carvão. Mano, lascou. Será que tem um carvão, muito carvão lá, mano? Eu sempre dou uma mineradinha off antes de começar, galera. Acho que eu tenho, né? Eu tenho... É obrigação minha UT, né? Vamos só colocar aqui, ah, beleza. Vamos lá ver, né, galera? É, vamos bater essa meta logo, galera. Então, é. Eu preciso. Eu preciso de carvão. Já tenho aqui carvão. Aqui. Peraí, sai daqui. Aqui eu não tenho. É, aqui também não tenho. Aqui eu não tenho. Deixei até um nederite ali. What? What? Nem sabia que tinha esse nederite aqui, velho. tinha colocado ele aqui sem querer, velho. Aqui tem mais. É, aqui não tem. Aqui também não tem, aqui não tem, tem e galera, é, vocês lembram no último episódio minerando netherite E velho, você lembra que eu falei, mano, eu falei bem assim, onde é que tá meu diamante, mano? Aí eu já achei que tá naquele baú ali, e tava mesmo. Aí eu meio que fiz todos esses itens aqui de netherite, eu transformei tudo em netherite, tudo, é, eu transformei uma espada e um machado. Se nós conseguir ainda essa armadura de diamante nesse episódio, talvez no próximo nós vai ficar funederite, quem sabe, mano. E agora eu tenho um machado aqui, um um pra ficar nas trocadas. E também um... uma espadona aqui, bolada. Bolada não, né? Mas tem aspecto de... Ah, não tem não. Mas tem quebrável 3, já é bom. E vamos deixar isso aqui para é, para não dar algum... pra não perder, né? E véi. Eu preciso é de carvão E carvão tinha aqui E tem mais aqui também Tem mais aqui Vamos ver o que tem mais aqui Vou pegar, vamos ver o carvãozinho pegar. Caraca, aqui tem um monte, mano Aqui vai dar Aqui, aqui também não tem Aqui não tem Aqui tem, beleza Olha hum, que maravilha É, eu acho que é só isso que eu tenho mesmo de carvão Eu não tenho outro baú aqui, né é não, velho. Uma coisa que eu tive que fazer em off, galera, foi nossa farm de galinha. Ela tava saindo muita galinha para fora. Eu tive que matar a maioria dos galinhas, porque tava lagando para caramba, tá ligado? Eu tive que matar algumas. E, velho, aqui no é nosso bagulho é hoje. Eu acho que esse episódio vai ser longo, galera. até porque eu vou precisar de bastante. É, de... Eu vou precisar de muito carvão Acho que só acho que eu tenho aqui, mano Já consigo vender aqui, ó E o carvão... Ele, aí quando ele vai pro nível 2 Ele já vai vender ferro por... Pera aí, ele não foi pro nível 2 não, né, cavalo Agora ele foi, ó Foi Já virou aí, já tá todo... Tá, tá todo bufado aí Sei lá o que que é isso que ele tá fazendo Agora ele vende ferro por esmeralda nem a pau que eu vou trocar meu meu meus bagulhos de ferro. Eu não tenho nem ferro. É o dar para ele. Imagina pra fazer alguma picareta. Eu preciso de uma farm de ferro. Onde ainda vou trazer um escravo aqui? Vocês vão ver. Vou comprar bota, mano. Nunca pensei que ia fazer isso. Ah, só acho que é uma esmeralda, né? Pensei que ia ser mais. Nível 3. descer ele se burrar aí. <risos> se burrar. Bora ver se ele tá vendendo já. Olha, já, já tá oh. nível 4. Ele vai vender algumas coisas de diamante. Já ó. precisa aqui mesmo de um, uma cresta inteira de um baú. Eu acho que já tinha uma aqui, né? É, já tinha uma aqui. Ai, eu sou um burro, velho. Na moral, Vou aqui colocar aqui. É aqui, aí tira aqui. Coloca aqui, o baúzinho, coloca aqui, coloca tudo isso aqui, mano, para não ocupar espaço. Eu quero saber por que que bota não fica no slot só, mano, lá tudo empilhado, não faz sentido. Na vida é só você colocar um monte de bota, pode cair, óbvio, né, mano, vai cair, com certeza, mas não, ninguém tá ligando. Nasceu um gato, mas eu não tenho um peixe para te dar, não. Ah, eu acho que agora já posso quebrar isso aqui, né, ele não vai perder a profissão, né. Olha, não perde, tá vendo? Então fica a dica aí, porque não está É... Eu vou ter que comprar isso aqui E agora é quatro esmeraldas, velho Quatro esmeraldas Quem aqui quer vender? Quem que vende? Eu vou ter que transformar ele num zumbi, velho Não tem jeito, eu vou eu vou ter que trazer um zumbi para cá Porém tem um problema, mano e só tem um monte de de aqui, mano Ó, oh, vem, vem, vem logo aqui, vem Vem aqui fácil, tá ligado? Vem aqui, ó Vem aqui eu te trago para cá tu vai ter tu vai ter muitas riquezas vem aqui vem aqui o vagabundo vagabundo é o outro mas tu nem aí vamos vamos pra lá, velho vamos, vamos vai vai véio. vai vamos lá vamos lá vamos para lá mano eu disse cara eu vou matar o outro falando de fogo mano aí foi agora eu posso quebrar aqui esse bloco Véi, eu vou tentar levar ele para lá e eu já volto beleza Vou ter que fazer um barco, galera. Porque esse maluco não vai sozinho, não. Vou ter que ser no barco. Na do mesmo. Aqui, vamos, vamos lá agora lá. Ah, Dedo, mas como que você vai subir aqui? Você vai entrando no criativo, vai dizer que, que subiu. Mano, velho, eu não sei como é que vocês pensam isso, mano. Véio, é muito fácil de fazer isso aqui, velho. É só você, ó. Você quebra o teto para tomar cuidado, beleza? Você quebra o teto. Aí vocês já tava pensando o que, que eu ia colocar no Criativo, né? Vocês não são foda, não mano? Vocês não, não não merecem, não, não. Mentira, mentira. Vocês são meus Mas é assim, eu nunca entrei no Criativo aqui, mano. Então, aqui nós, nós... Calma aí que eu engasguei aqui, outro Aí nós vai subir no barco, entrar no barco, que o village até já entrou. Nós vai em linha reta assim. Aí você precisa... vai precisar de um balde de água, mano. Como você... Nunca pensou nisso, mano Eu que inventei isso, tá ligado? Eu já, já, eu já sabia que são muito... Desde ponto 1.16... Desde a 1.16, de, de, não Desde a 1.5 que tem isso, mano Na verdade, desde quando criou o jogo Desde quando adicionou o village Porque, mano Pelo amor de Deus, isso aqui é muito fácil Na moral É só você colocar água aí, pronto É só você ter cuidado também, né? Olha aí, ó Tá vendo? Ah, agora é difícil, mas bora lá Galera, eu fui tentar trazer o Vila de Vila, morreu. Mano. Ai, velho, Vila de morreu. Na moral, véio, tinha... ah, agora eu vou ter que gastar meus bagulho de novo, velho. Sabe, velho? Eu vou trazer esse Vila de pacão. Galera, depois de um longo trabalho, finalmente consegui fazer até o logo a plataforma. Já coloquei até um zumbi ah, aqui, mano. Tá velho. Vamos colocar logo o nome dele aqui. A gente tem esse tag aqui um tempão, mano. Finalmente vai ter utilidade. E o nome dele é... Zé. <risos> porque Zé não me pergunte, mano. Tá bom? velho pode trazer esse cara aqui. E, velho é, eu não vou transformar ele ainda em... Eu não vou conseguir ainda que ele me venda por uma esmeralda. Porque eu preciso que ele me venda... Porque eu preciso ir pra uma fortaleza, mano Porque eu não consigo fazer poção Então eu preciso... Eu, no próximo episódio nós vamos tentar achar uma fortaleza Então, mano, muito obrigado você que eu tinha até aqui, mas é isso Falou, valeu e fui! Fica com Deus!